Fala galera, eu sou o Maicon Gomes, seja bem-vindo ao meu canal. Você vai gravar, começa as coisas da errado. Fala galera, eu sou o Maicon Gomes, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje eu tô com ele aqui, o menino mais famoso do YouTube. Atualmente, aquele rapaz que disse a frase assim: "Vai passar". Mas vai passar. Tamo esperando passar. Passou aqui um chazinho para mim aqui, ó. <risos> tô aqui com ele, Jackson Trega, o rapaz da música famosa, tá causando um rebuliço aqui no YouTube. E hoje eu vim fazer uma entrevista com ele. Fala aí pra galera. Fala pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora que você vai ver esse vídeo. Jackson Trega, como que veio essa ideia de fazer essa música, cara? Era, a situação foi tão, tão maluca com essa música porque há mais ou menos uns dois meses eu tinha, tinha escrito um texto com, com uns sentimentos, um pouco de angústia. E esse texto ficou, ficou quietinho lá e depois fiquei remoendo isso aí me veio a ideia de, de pegar o texto e escrever na forma de colocar um pouco mais parecido com letra de música, mas aí não tinha nenhuma pretensão ainda. Quando terminou, quando eu terminei de reorganizar o texto, quando eu olhei para ele de novo, aí surgiu a ideia da melodia e aí daí para frente foi foi trabalhar um pouco, mas a, a motivação central da, do, do enredo da música, do assunto, foi a angústia dos dias que a gente está vivendo e a esperança que, que eu tenho de que tudo isso vai melhorar e que a gente vai ficar bem assim que tudo isso acabar. Então não nasceu como música, nasceu como texto primeiro e depois virou uma música. Isso, nasceu mais como um desabafo, né? Eu escrevendo e depois ah. virou, virou música. Boa. E aí quais a, a dificuldade? de produzir uma música assim nessa época de pandemia, porque tudo restrito, né? Como é que você faz assim para produzir e tal, para colocar os arranjos na música? Você levou para alguém? Você fez você mesmo? Como é que foi essa parada aí? Olha, quando eu quando eu surgiu a ideia da melodia, peguei o celular, coloquei para gravar, peguei o violão, fui pensando em algumas coisas, organizei uma ideia e liguei pro, pro, né, pro, pro meu amigo, pro Vitinho Falcão, que você teve a oportunidade de conhecer. Moleque bom. Ele é sensacional, assim. E aí falei com ele, falei, olha, eu tô com uma proposta aqui, quer fazer, fazer uma parceria e me dar uma força com essa proposta. Ele, pô, me manda aí. Mandei para ele no, por mensagem. Depois gravei, mandei um áudio, coloquei uma, coloquei um metrônomo, né? Escolhi lá uma velocidade que eu achei que ficaria legal, mandei pra ele. E aí fomos cozinhando a ideia. Isso por... tudo pelo WhatsApp? Isso tudo pelo WhatsApp. E aí fomos cozinhando a ideia durante uns quatro dias, e aí eu fui até, nós combinamos, eu fui até, até o home studio dele e foi onde a gente sentou para poder fazer de fato a construção, né, de como que seria, pensar em arranjo, onde entraria a introdução, onde teria um solo, alguma coisa, a gente começou a pensar sobre esses detalhes da música, né até então tinha uma ideia de melodia e letra. E nesse processo de produção aí, foram quantos tempo Quanto tempo gravando tudo e tava produzindo até fazer a mixagem, até finalizar a música? Olha, foi engraçado porque eu fui pra casa dele numa quarta-feira. Foi legal porque quando eu cheguei na casa dele, começamos a trabalhar umas seis e meia, quando foi nove e meia da noite nós tínhamos uma guia pronta, com a ideia central da música, tem a ficaria né, onde ficaria o quê. A proposta de, de instrumentos. Explica para o povo que não sabe o que é guia. O que é uma guia? A guia é, é a ideia central da música. Você construir o, o tempo com, com, com um instrumento harmônico, com um violão. Algo que vai te orientar durante a música. Onde você vai colocar um outro instrumento, vai colocar um solo. Né? É, é, é o filete central da música ali. Normalmente a guia a gente faz só um voz e violão ali no tempo da música, no metrônomo. E aí depois vai montando tudo com os outros instrumentos. E aí, música pronta, e aí pronto. Assim, aí pensamos, né, terminou a, nesse primeiro dia e eu gastei uns 40 minutos da casa dele até chegar em casa e dentro do carro eu vim ouvindo é, ininterruptas vezes para poder adaptar com a ideia, né, a construção ainda tava, não tava muito bem, é, bem na, na cabeça assim ainda. Então eu vim ouvindo, a gente passou ali mais uma semana né, de maturação desse processo, e aí eu fui num outro estúdio para poder fazer a gravação de voz. Né? Era um arranjo que foi feito no ambiente, né? Tava capturando muito, muito ruído externo, então precisava de um local com, com isolamento para fazer a captura né, da voz sem, sem ruído. Não né? tem nem como, é. Pois é, a gente se vira para poder fazer acontecer. E aí na sexta-feira da semana seguinte eu fui, nós sentamos para poder fazer a, a organização de tudo, e aí depois veio o trabalho dele. De fazer a, a mixagem né, de, das pistas, Finalizar né? É, eu tenho que enaltecer aqui o trabalho do, do, do Vitinho, porque toda a parte instrumental foi tudo feito por ele, né? Foi ele quem fez o violão, o contrabaixo, os outros instrumentos, bateria, bateria piano, piano, guitarra, todas as outras coisas ele fez. Ele fez em midi. Sozinho em casa, um tecladinho midi. Né? Usou ali a controladora e, e fez tudo assim, né? Uma habilidade, um ouvido, uma atenção. É, sempre foi um amigo, né? E hoje cada vez mais a gente vem trazendo essa parceria aí. Qual o nome do canal dele, é Vitinho? É Vitinho Falcão. Vitinho Falcão, Vou deixar aqui linkado é. aqui nos cards Vitinho Falcão, no canal dele vai lá, se inscreve lá, olha os vídeos Que tem um, um material muito bacana Então, curte lá E aí depois, videoclipe, da de onde surgiu esse, Essa ideia de fazer um videoclipe? Ah, aí Por que que isso surgiu? Surgiu porque assim, a é... Primeiro, a música ela chegou com uma proposta de levar esperança para as pessoas, né? Foi essa a conclusão que me trouxe nesse processo de maturação. Então a música veio para poder, vai essa ideia de levar esperança. Só que hoje, num período de pandemia, tá, as coisas estão ficando tão monótonas, a gente ficando sempre dentro de casa, sempre com a mesma proposta, que foi melhor, a melhor ideia que eu tive de conseguir divulgar melhor seria construir uma ideia de imagem, um reforço para essa ideia através da, da imagem. Aí eu vou dizer pra vocês, convidei um cara que é amigo também, na verdade, todo esse processo foi feito, foi feito entre amigos. Esse cara é sensacional, né? Tô falando de quem? Amigo da onça. Né? <risos> Tô falando desse menino aqui. Foi oh, sensacional. Vai passar, na alvorada noite se vai, um novo dia chegará.